Bom dia, hoje eu vou fazer uma, um testemunho diferente, que eu acho que é importante para todos os profissionais que atendem pacientes com lesões, com dores, e quando o paciente tem uma satisfação, é muito importante a gente divulgar. O senhor Demétrio é um paciente que esteve comigo em 2008, chegou com um quadro de Neuralgia de trigêmeo bem acentuada, aguda e hoje ele faz controles periódicos sempre com uma sensação de bem-estar ele nunca mais teve alteração todo o quadro, todo o processo foi encerrado então eu gostaria, sr médico que hoje o senhor deixasse só algumas palavras para quem sofre desse problema para que ele possa entender como que o senhor foi curado ah, eu fui curado com a doutora Dulce ela aplicou é, leis várias várias leis e mas também a dor era demais era terrível sabe e com a aplicação do leis várias vezes ele chegou a uma hora que eu, hoje eu não sinto mais nada essa dor por isso que eu chamo uma santa doutora doce isso é importante para que vocês saibam que os pacientes muitas vezes têm quadros complexos que são exacerbados e diminuídos ele foi submetido a várias sessões de laser terapia de baixa intensidade. O quadro regrediu, depois de, algum, de alguns anos retomou, né? seu... é comentário? voltava de vez em quando, voltava, oh. mas continuava de novo. Você tem sim. muita paciência, viu? Isso. Muita paciência. Muita sim. paciência. Não, não adianta nós. fazer a primeira vez e sarar. Não vai sarar, não. É isso mesmo. Tá bom? Ter paciência, é, eu gostaria de deixar, eu agradeço as suas palavras e eu espero que tenha contribuído para que vocês possam entender como é a, a cura do paciente que sofre de Neurologia de Obrigado, Obrigada. Obrigada.